Opa, tudo bem? Aqui é Bruno Piccinini falando pelo Empreendedor Digital e neste episódio de hoje eu tenho um assunto muito interessante para falar sobre conteúdo gratuito. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma pergunta recorrente que acontece, que aparece, seja no meu blog, seja por e-mail, seja em comentários, seja clientes. Dos meus cursos, como por exemplo, empreendimentos digitais altamente lucrativos, que se você ainda não participa, obviamente que eu recomendo que você participe, mas obviamente também que eu sou suspeito de falar, porque é o meu próprio curso. Mas enfim, se você quiser tentar lá, tem 30 dias de garantia. Se não gostar, só mandar e-mail e pedir seu dinheiro de volta, não tem problema nenhum. Mas enfim, voltando aqui à ideia do vídeo, aparece muito que muitas pessoas têm medo. De competir contra conteúdo gratuito. Ainda mais hoje em dia, tem tanta coisa gratuita, se você pensar, por exemplo, e-mail. No passado, eu não sei quantos anos você tem, de que época você é, mas eu lembro, eu lembro quando o primeiro e-mail, quer dizer, o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas eu tenho na memória, que quando acho que foi um bol, alguma coisa assim, surgiu com o primeiro e-mail gratuito que qualquer pessoa podia ter. Até lembra a propaganda, que era, acho que um zelador de alguma escola, alguma coisa, ele ia limpando, ele ia checar o e-mail assim no, no computador da escola e falava para o cara não olhar, alguma coisa assim. Enfim, hoje tem tanta coisa de qualidade altíssima gratuita, inclusive conteúdos, que a gente fica, pô, por que, que alguém pagaria por algo que eu estou fazendo se tem tanta informação aí de qualidade de graça? E até agora aqui em Barcelona, como eu falei, esse lugar aqui que eu estou gravando, é dentro de um espaço que eu estou gravando aqui, e que tem muitas pessoas de outras áreas, que têm outros tipos de negócios que às vezes vem conversar e eu explico o que eu faço, que eu trabalho com empreendedorismo digital, principalmente info baseado e focado em infoprodutos e serviços, e eles perguntam, tá, mas então o que tu faz, o que tu ensina as pessoas a fazer é vender informação basicamente empacotada, como e-books, vídeos, isso, tá, mas as pessoas pagam por isso? Por que, que alguém pagaria se tem tanta coisa de graça aí fora? E óbvio que a gente sabe que as pessoas sim, elas pagam por isso, porque vale a pena. Só que a pergunta é, como você compete e será que você deveria se preocupar com isso? Então, para resumir bem rápido, se você está sem tempo, o cachorro está mijando ali, eu tenho que levar ele para passear, dar, dar comida para ele, a resposta rápida. Fica bem tranquilo, não se preocupa com conteúdo gratuito que não tem problema nenhum. Até se tiver um monte de conteúdo gratuito lá, é um ótimo sinal. Significa que tem um mercado grande, provavelmente, tem que analisar outros fatores, para você explorar com um bom marketing, com um bom produto. Então, essa é a resposta rápida. Agora, para explicar para você um pouco melhor, para você conseguir entender e aí ficar mais tranquilo ainda, por que você não tem que ter medo? Porque você pode ficar tranquilo quando estiver competindo com conteúdo gratuito, por mais que ele seja o melhor conteúdo do mundo. Pensa assim, na sua cidade, não sei onde é que você mora, provavelmente tem alguns daqueles restaurantes comunitários. Aqueles restaurantes que é, ou às vezes é de graça, ou às vezes é tipo uma, uma, um preço simbólico de um, dois, três reais, sei lá quanto que é o valor, para ajudar as pessoas a terem uma alimentação. Minha pergunta é... Por que você vai lá no outro restaurante, é aquele pedaço de entrecô bonito de, sei lá, 20, 25, 30, 35 reais, se tem comida ali no outro restaurante por um, dois, três reais? É comida, não é? Vai te alimentar, vai ter a nutrição certa, provavelmente vai ter os ingredientes certos. Por que você vai no outro? Ou até, nem tão exagerado, porque no outro restaurante que também oferece o mesmo filezão de entrecô bonito para você que é R$12,00 reais você vai no outro que é mais caro provavelmente esse mais caro oferece algo que o aquele de graça enfim esse comunitário mais barato não oferece que é ou é qualidade de serviço qualidade da carne um lugar que você se sente mais agradável um lugar mais confortável um lugar mais romântico a localização a vista não sei são inúmeros fatores que fazem você pagar a mais por por aquela digamos por esse outro restaurante então com conteúdo em si, que é o que eu mais foco aqui, mas enfim, produtos digitais, isso não é um problema, porque você sempre vai ter um diferencial, quer dizer, você deveria ter sempre um diferencial do que você entrega. Pode ser o conteúdo melhor, às vezes pode ser simplesmente pela facilidade de ter todo o conteúdo estruturado certinho no formato de um curso, ou com apoio de uma comunidade, ou com suporte por e-mail, o que for, ou até às vezes, aí já, digamos, a parte do marketing é um pouco mais avançada, digamos, é simplesmente pelo fato de a pessoa se sentir parte de alguma comunidade, de algum, de algum, de alguma coisa, que alguma causa que está acontecendo, enfim, tem diversos motivos do porquê alguém compra alguma coisa, eu não vou entrar nesse assunto tão específico. E com isso é que você pode, você não precisa ter medo de conteúdo gratuito, porque você vai ter um diferencial. E até eu tenho um exemplo do do, não sei se você conhece o Pat Flynn, que é do Smart Passive Income. Na época eu acompanhava, hoje nem acompanho mais. Mas ele tem, ele fala num estudo de caso dele que ele fez, um blog. Ele é arquiteto também, por formação. Falava de como estudar para um certo, uma certa formação de arquiteto que eu não lembro o que, que era, alguma coisa de, de edifícios verdes, baba lá. Não sei se você entende disso. Não interessa aqui exatamente o que, que é. E ele tinha diversos artigos no site dele que ele oferecia lá de graça o produto, o infoproduto, o e-book que ele criou, ele basicamente pegou todos os artigos, formatou, empacotou, deixou bonitinho no formato e-book com mais uns dois três bônus e colocou para vender. As pessoas que chegam no site, elas poderiam lá no site catar todos os artigos e ter exatamente o que está no e-book ou praticamente quase o mesmo. Mas mesmo assim vende. Porque daí vem certinho, bonitinho, ela pode colocar no iPad, ela pode colocar no Kindle, pode ler num formato assim, na ordem certa, não precisa ficar pensando, será que eu estou no lugar certo, de repente ele oferece suporte também. Enfim, tem várias coisas que ele consegue fazer com o e-book que a pessoa não se importa de pagar por um conteúdo gratuito que já está lá, exatamente o mesmo conteúdo, para ter esse, esse conforto, essa comodidade, essa, essa estrutura melhor do conteúdo, que está mais organizado. Então não se preocupa com conteúdo gratuito e até. A vantagem de você cobrar pelo que você tem para dizer, enfim, para o que você tem para oferecer na sua mensagem, são muitas. Primeiro delas, você vai ter mais vontade de fazer acontecer, de escrever, causar e divulgar a sua mensagem, porque isso pode se tornar o seu sustento, se já não é. Pode ser o seu trabalho principal, fazer algo que você realmente gosta e tem interesse. Segundo, você começa a descobrir o que, que as pessoas realmente querem. Porque enquanto está de graça, você pode escrever sobre como você comeu batata frita no cachorro no cachorro, no almoço e depois levou seu cachorro para passear. É de graça mesmo, no máximo não vai ter nenhum comentário, mas ninguém está pagando por isso e ainda, ainda vai ter gente reclamando, já aviso. Mas se você tiver que cobrar, isso causa uma mudança em você que primeiro agora você tem que pensar, peraí, se eu vou cobrar por isso aqui, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que entregar de valor para a pessoa para poder cobrar? Então, é uma mentalidade completamente diferente do que simplesmente entregar conteúdo de graça. Segundo, a pessoa que agora pagou, ela vai te cobrar. Ela quer saber, pô, eu paguei porque tu me prometeu X, Y e Z. Não me deu nenhum desses. Por quê? Não quero dar um reembolso. Então, isso obriga, vai te obrigar a fazer um trabalho melhor. Você vai ter um feedback, uns comentários das pessoas melhor, porque agora elas pagaram, elas estão investidas naquilo, elas vão querer realmente. Fazer o dinheiro delas valer, elas vão dizer para você: isso está certo, isso está errado, isso podia ser melhor, isso podia ser pior. Então, por isso que vale a pena. Então, resumindo e para fechar aqui o vídeo, não tenha medo de conteúdo gratuito, você pode sempre entregar melhor, seja. Mais rápido, mais conforto, mais uma estrutura melhor, o que for que você tiver como diferencial de algo de graça. E segundo, isso vai ser bom para você, que você vai ter que pensar o que você pode vender e não simplesmente fazer qualquer coisa porque ninguém está pagando mesmo. E as pessoas vão dar um feedback melhor para você. Por isso, não tenha medo de conteúdo gratuito. Não tenha medo também de claro, distribuir conteúdo gratuito, porque isso ajuda na sua imagem, ajuda a atrair pessoas para você, como eu faço aqui no canal e tudo mais. Então, esta fica a minha mensagem de hoje, falando sobre esse assunto de como lidar com conteúdo gratuito. E agora, para os próximos vídeos, o que eu quero que você faça é, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva neste botão aqui. Se eu não me engano, ele está aqui desse lado, novamente eu sempre confundo que lado ele está, mas eu acredito que ele está aqui, eu tenho aqui abaixo, enfim, para você não perder mais nenhum vídeo. E deixe o seu comentário abaixo me dizendo o que mais você gostaria de aprender sobre empreendedorismo digital, principalmente principalmente baseado em infoprodutos e serviços, que eu me especializo e é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aqui por assistir. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei de fazer esse vídeo para você. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Grande abraço. Até mais.